A paz do Senhor, meus irmãos, esse documento abaixo ele trata de um depoimento ao Ministério Público Eleitoral prestado pelo presidente da IADPE, Ailton José Alves, após as eleições de 2016, quando ele foi denunciado por contravenções e crimes eleitorais nas eleições de 2016 por um dos irmãos da igreja que foi candidato a vereador. Houve uma perseguição muito grande aos candidatos da igreja naquele ano, né? porque Ailton José Alves tinha uma candidata em Recife, que é a hoje vereadora Irmã Aimê, em Jaboatão, a irmã Babate, que é sua cunhada, e por aí vai. Ele escolheu um candidato e ninguém poderia sair candidato na igreja, pelo menos na prática, né? Ele diz que sim, mas na prática não, porque a perseguição foi grande contra os irmãos que foram candidatos. E nesse documento aí, como vocês estão vendo, nós marcamos com marca-texto e colocamos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ou pelo menos cinco inverdades proferidas pelo presidente da IADPE, quando inquirido pelos promotores da justiça eleitoral. Ele diz o seguinte, ele diz que a igreja não possui partido, isso é verdade, e nem candidatos, isso é mentira. A igreja tem candidatos e candidatos escolhidos por ele e candidato único na visão dele. Os irmãos não poderiam votar em outro candidato, a não ser no candidato, na candidata, no candidato escolhido por ele nas cidades. A segunda em verdade que ele falou foi que ele disse, deixando os fiéis livres para fazer sua opção. Isso não é verdade. Os irmãos da Assembleia de Deus Pernambuco sabem disso. Esclareceu que qualquer candidato a cargo eletivo tem o dever regimental de procurar a comissão de assuntos especiais da igreja. Isso é verdade para análise e divulgação de seus nomes nas reuniões de obreiros. Mas isso ocorre pela obrigatoriedade de seu afastamento de funções ou cargo na entidade. Até aí tudo bem. Aí começa a terceira inverdade. Vedando-se a partir de então o uso da palavra por tais candidatos no, no, nos cultos. Isso não é verdade. Isso foi vedado sim para os irmãos que não eram os candidatos dele mas para os candidatos escolhidos por ele tanto em Recife como nas cidades eles tiveram sim a oportunidade nos púlpitos da igreja para pedir voto e fazer campanha a quarta inverdade que ele fala é quando é perguntado pela promotoria pelos pelos promotores se a igreja quem eram os candidatos da igreja quem, e aí ele diz né? Ele diz o seguinte, acrescentou que no último pleito, além da irmã Imei, outros membros daquela igreja se candidataram à vereança, recordando-se, veja, irmão, isso aqui é muito sério, dos nomes de Luiz Eustáquio, missionária Michele Collis e Fred Ferreira. Veja, Luiz Eustáquio era vereador e é membro da nossa igreja, ele perdeu a eleição em 2016, foi muito perseguido por Ailton José Alves e o pessoal dele. Mas a missionária Michele Colles e Fred Ferreira são duas pessoas da Assembleia de Deus, mas não da Assembleia de Deus de Pernambuco. E os irmãos sabem que para as pessoas que não conhecem a igreja, acham quando fala o nome Assembleia de Deus, acha que é uma igreja só, não é verdade? Então aqui literalmente a gente entende que o presidente da Assembleia de Deus, ele quis ludibriar os promotores quando ele coloca aqui Michele Collins, que é a esposa do deputado estadual é, pastor Cleiton Collins e Fred Ferreira, que é da família dos Ferreira, que inclusive, Ailton José Alves, é desafeto. Desafeto, não é? Então, irmãos, esses dois irmãos não têm nada a ver com a Assembleia de Deus Pernambuco, presidida por Ailton José Alves. E ele coloca aqui como se eles fossem da igreja. Então, ele tenta ludibriar, enganar mesmo o Ministério Público. E a quinta, em verdade, é que ele diz, destacou inexistir no âmbito da estrutura orgânica da Assembleia de Deus a Comissão de Cidadania ou Projeto de Cidadania. Ele, quando é inquirido pelos promotores, pastor... Existe o projeto de cidadania, a comissão de cidadania da igreja? Ele diz que não existe, ou seja, ele fez os irmãos da igreja, os obreiros da igreja trabalhar em 2010, em 2014, em 2016 pedindo voto em 2012, pedindo em 2010, 2012, 2014, 2016, os irmãos pedirem voto para os candidatos escolhidos por ele pelo Projeto de Cidadania. Existem vários documentos que provam isso e ele chega perante os promotores da justiça eleitoral e diz que a igreja não tem o Projeto de Cidadania criado por ele. Então, irmãos, é algo muito sério. Oremos pela nossa igreja, oremos pelo presidente da Assembleia de Deus no Pernambuco para que Deus tenha misericórdia. Né, da sua alma, para que ele reconheça os seus erros, as suas falhas e venha ao arrependimento. Continue orando pela Assembleia de Deus em Pernambuco, orando por todos nós e pela liderança da igreja, porque são almas que carecem de salvação. E se não se arrependerem dos seus feitos, com certeza estarão enquadrados naquele texto que está escrito lá em Mateus, que chegarão diante de Jesus, dizendo, Senhor, em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos, batizamos milhares centenas de membros, e Jesus dirá, apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E por isso, meus irmãos, por conta desse, desse documento aí, desse depoimento, o presidente da IADPE, juntamente com o seu pastor auxiliar, Isaac Silva, não é, que corrobora com essas inverdades, nesse mesmo depoimento, após os promotores ouvirem, nesse mesmo documento, ouvirem, o presidente da Assembleia de Deus, ouvem, chamam a responsabilidade para ser ouvido o gestor Isaac Silva, né? e ele confirma todas essas inverdades do seu presidente, e por isso... Ambos estão sendo investigados, não é? serão ouvidos, já foi ouvido vários irmãos como testemunha na Polícia Federal, no Ministério Público Eleitoral, e eles serão ouvidos, não é? serão chamados à responsabilidade. Isso já tem gerado várias outras ações, vários outros inquéritos que estão tramitando, tanto na Polícia Federal como no Ministério Público Eleitoral, para a nossa tristeza e tristeza da nossa Igreja. Mas, irmãos, tudo isso precisa vir à tona, precisa ser esclarecido, e fiquem certos que a igreja sairá dessa turbulência muito mais fortalecida, porque a Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco é uma igreja séria, uma igreja centenária, uma igreja de história, e existem homens e mulheres sérios na nossa igreja que, graças a Deus, são a maioria prontos para defender o nome da igreja, para mostrar que a igreja é uma igreja séria, porém, alguns desvios de condutas precisam, sim, ser corrigidos para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?